Volveremos a ver a Williams forte? O equipo está em um bom caminho para deixar a cola de la Olá, amigas e amigos de Grande Premio, eu sou Douglas Rocha e, neste novo vídeo, hablaremos de los esforços de Williams por volver a ser forte. Mas antes, les pido que deixem seu like a este vídeo, suscrevam-se a nosso canal e opinem nos comentários o que esperam de Williams para esta temporada e para as próximas. Os fãs mais românticos da Fórmula 1 estranham um Williams forte e competitivo. Eu, como aficionado brasileiro, tenho grandes recuerdos. Em um ano que eu nasci, Nelson Piquet se proclamou tricampeão mundial com Williams. Eu, claro, não o segui de cerca, mas sempre escutei relatos. Depois vi o título de Mansell, o de Proust. Vivi toda a expectação e a tristeza por o breve passo de Ayrton Senna por o equipo. Depois é o título de Rio, o de Bilenet. Também segui a grande trajetória de Montoya. Eh, na la escudería, depois ao passo de Barrichello, a inesperada vitória de Pastor Maldonado em 2012 em eh, Barcelona e os últimos momentos de Brisco que foram com botas e massa. Depois de isso, Williams se voltou um equipo débil. Passou a depender demasiado da de plata de alguns pilotos, pilotos que ocuparam seus assentos só por o dinheiro de seus padres. Primeiro, Lance Stroll e, luego Nicolas Latifi. Pero é possível esperar e show espero dias mejores para Williams, no que baixam a voltar a ganhar carreiras, a lutar por títulos. Creio que a curto e médio prazo, isso é impossível. Mas acho que Williams será mais presente em alguns pontos a partir da presente temporada, e isso eh, vimos com o Ben Arranque em Bahrein. Alexander Albon terminou décimo, se beneficiou do abandono de Charles Leclerc com Ferrari, que iba terceiro, e Logan Sargent, o eh, debutante dela temporada por Williams, terminou do duodécimo. Um, um, um grande resultado para quem eh, fez o seu debut. Sargen por si mesmo já é uma grande notícia para Williams, porque, claro, tem seus patrocinios, pero não depende da plata de seu padre ou de outro familiar para estar la Fórmula 1. No começo eh, de 2023, eh, trajo também eh, James Bowles, que é o novo jefe do equipo e o fundo que dirige Williams foi por Roy de Domino Capton eh, encomendou a Bones a missão de situar o equipo em la zona média de la tabela e apesar del ponto de álbum em Sakir, eh, disse que está disposto a sacrificar o desenvolvimento do coche de este ano em favor de um melhor rendimento em 2023 e para 2026 quero que Williams eh, deje Mercedes e busque outro fabricante de motores. Eh, okay. Também eh, volvo a dizer lo de Logan Sargent porque deixar a, a, a, de receber mais plata. En favor de buenos resultados deportivos, esto es señal de quien piensa a lo grande. También quien piensa a lo grande piensa en medidas radicales como estas de Bowles. Quien tiene la audacia necesaria para cambiar el nivel del equipo? No sé si funcionará, pero creo que es posible volver a ver a Williams como uno de los cinco os eh, principais equipos da Grisha em eh, médio prazo. E tu, que esperas de Williams para esta e para as próximas temporadas? Opina nos comentários, subscreve-te a nosso canal e deixa o like a este vídeo.